Muito bem, ao vivo, para mais uma live aqui no Arte Fora do Museu. Todas as quartas-feiras, 18 horas, via Instagram, gravamos lives aqui, que ficam depois no YouTube, no Facebook, podcast e também no próprio Instagram. E a Marília já entrou, então, sem mais delongas. A de hoje é Marília Pasculi falando diretamente do Rio de Janeiro, se eu não me engano, entrando agora, Marília, você me ouve, você me escuta, você me vê? Espero que sim, esperando ela entrar, deixa eu chamei aqui, alô, e aí? Tudo bem? Tudo bom? Tá me vendo? Vou arrumar aqui a minha, falei que eu Fica. uma traquitana aqui do hotel, mas a câmera agora ficou um pouco diferente. O som tá beleza? Acompanha. Tá tudo certo? Tá, tudo ótimo. Então vamos lá. Tudo tranquilo. Marília, antes de mais nada, obrigado aí é, por ter aceitado o convite para conversar com a gente. Faz um tempo já que eu queria falar com você. Você se lembra que a gente se viu uma vez na vida, né? Você se lembra. Me lembro, através do Lula, já faz muitos Isso. anos. Desde então também é. eu acompanho bastante os seus passos. É, né? pois é. A eu... gente se cruza em muitos aspectos fora do museu, né? <risos> Exatamente, a gente tem. É, foi, na, foi na primeira edição do, do SP Urban, foi? Eu não lembro. Eu direito. acho que foi da Mostra Play, que foi a primeira que a gente teve interatividade em 2013. E... Ah, pode ser, pode ser. Por aí. É, enfim, mas Maria, valeu de novo aí por ter, participar aqui com a gente. Deixa eu fazer só um breve currículo seu para te apresentar para quem não conhece mas a Marília Pasculi é uma curadora independente, co-criadora e diretora da Verve Cultural, é uma representante brasileira de grandes exposições de arte digital em São Paulo, foi uma das fundadoras da Galeria de Arte Digital SESI São Paulo, a maior iniciativa de fachada de mídia na América Latina, entre outras coisas, e a gente vai bater esse papo aqui na... Na, na próxima quase uma hora, né, que eu sei que você tem que sair um pouco antes que você tem um compromisso, você só você fala, pode fazer assim, mim. noturnas, né, quando a gente trabalha com tecnologia, a gente vira, um, usa muito do, do espaço da noite, então a noite vai começar meu expediente hoje. <risos> Entendi, te peguei no pré-expediente, tipo o café da manhã, antes de você começar a trabalhar. É, tá, essa, essa semana tá desse jeito. Entendi. Mas Marília, brigadão de novo e vamos lá. É, antes de mais nada, deixa eu te perguntar como é que você está pessoalmente nesses últimos um ano e mais de um ano e meio, na verdade, que a gente está de com pandemia, quarentena. É, como isso, como isso te afetou pessoalmente? Enfim, afetou o mundo inteiro, né? Mas é como isso também, como isso é, bateu em você no, no seu aspecto artístico, na sua produção artística, no seu pensar artístico? — Pois é, foi um grande debate, uma vez que a gente usa a trabalha no espaço público e, principalmente, como... como produtora e com tecnologia em espaço público, o nosso aspecto sempre foi usar a tecnologia, humanizar o digital para aproximar as pessoas, para criar relações sociais a... no espaço público. Então, isso foi... A gente tem dois projetos... Fiquei com vários projetos de stand-by, estou começando a soltar agora, em outubro, dezembro, e... Prof... É, pessoalmente, realmente, é tipo, nossa, será que acabou minha profissão? Será que eu vou ter que me reinventar? Como que a gente vai usar? Como a gente a... tem a questão da tecnologia que ela aproxima e tem a questão também que ela também individualiza muito a experiência, a experiência da cidade, as... As... até dentro dos museus mesmos as... Tem muita gente que acaba vendo as exposições através do celular e usando muito mais o registro que a experiência em si que é uma coisa que a gente tenta mudar no espaço público. Então como que como que isso afetou? E, e principalmente numa questão prática uh, de produção, de, de empresa, uhum. além de ter ficar um gap aí sem trabalhar, usar, foi com interfaces, foi de reimaginar interfaces. Todas as exposições, todos os projetos que a gente tinha considerando o que era touch, ou coisas mais simples, acabou. Então, a gente não tem mais interface touch. A gente está mudando a game art, que vai enrolar agora em dezembro, novembro, na né, baú para tudo que é sensor. Então, a gente está desenvolvendo, falando com pessoas de, de ter essas interfaces que sejam intuitivas. O espaço público ele precisa ser intuitivo. Ele tem que ser muito claro, muito direto. ele não Para trabalhar também com uma experiência massiva. Né? A gente está falando de milhares de pessoas, de centenas de pessoas. Então, dessa teve essa questão da interface ser muito intuitiva. E também a pandemia, ah, no momento de, do maior desespero ali, tipo, putz, acabou. No começo, o que vai ser da nossa produção? Surgiu o SP Arte Conecta, que eu estava isolada tipo, fecharam as, as barreiras da estrada em Gonçalves, no interior. Eu não tinha uma internet assim, horrível. Mas consegui falar com muitos artistas, de colaboradores de muitos anos e montei. No começo da quarentena, uma rede entre 40 e 50 artistas, maioria do Brasil, mas de todo mundo, e falei, me envia um minuto de conteúdo que sintetiza o que a gente está passando agora. Mas muito mais, tipo, como a arte no isolamento pode propiciar uma... Como a gente usava, né? Abrir janelas no pensamento, janelas de, de, no imaginário e na, na cidade cinza para quem estava isolado nos seus nos seus apartamentos, realmente naquele pior momento de isolamento. Uhum. o SPU Brasil Connect a gente também contou com uma rede de colaboração, foi o trabalho mais colaborativo, porque eu acho que foi o primeiro momento que estava todo mundo passando pela mesma situação. E a gente chegou a ter uma produção de duas horas de transmissão artística, de 50 artistas em oito cidades brasileiras, oito pontos em quatro cidades do Brasil simultaneamente. E isso foi muito legal porque não tinha patrocínio nenhum, foi feito no, na raça e na vontade de expressar e de passar uma mensagem, imaginar como que vai ser nosso futuro através da arte, usando as ferramentas e as possibilidades técnicas sociais que a gente tinha naquele momento. Mas você estava fazendo projeção nessa época, Eu você estava é, fazendo tudo é, isso pela internet mesmo? Projeção. Na né? Primeiro, eu acho que ah, o boom ali, o choque, da quarentena foi no dia 14, 15 de março. A primeira projeção aconteceu no primeiro no primeiro de abril em três pontos da cidade e até o final de maio, junho, a gente foi expandindo e recebendo esse conteúdo, organizando. E foi o SPU Urnás Connect Conecta teve esse alcance que eu acho, que eu acho que também coincidiu com outros movimentos interessantes de arte pública, principalmente no Brasil. Que é uma arte pública de protesto Uma vez que as pessoas não podem ir nas ruas Não podem se expressar Não podem fazer passeatas Qual ferramenta que a gente tem De comunicar a um grande alcance Para um público é, para um público Que geralmente estava nas ruas Então acho que a projeção urbana Ela ganhou um papel muito importante No começo da pandemia Eu usei com esse viés artístico Que é o meu, o a minha, minha área de atuação Que é a minha rede Que é a mensagem que eu gosto de explorar mas eu achei muito interessante como outras pessoas usaram para manifestações políticas e para usar a, essa, esse tipo, essa nova mídia, que virou uma nova mídia. A Projeção em Pena hoje é um negócio e que, que cresceu muito na pandemia como, como uma alternativa de comunicação, de ampliar essa, essa mensagem nos espaços públicos. Mas então você não, você não ficou nem parado, então você não deu nem tempo de, de fiquei. sentir fiquei a pandemia, parada, você já estava trabalhando. Eu fiquei desesperada, que pode ser que a minha profissão tenha acabado. <risos> Mas estamos considerando interfaces com lipmotion, aquele sensor que é com os dedos. E Sim. aí eu acho que chega, chega um, um, uma possibilidade interessante. Agora, vacinado, que a gente está. A maioria das pessoas vão. Que bom, né? Estaremos vacinados Sim. em novembro De como usar o espaço público e o corpo com sensores Como uma interface social, uma interface de comunicação E usar outros elementos urbanos como interface de projetos culturais Vou te dar um Acho... exemplo simples É um desses projetos, a gente trabalha com o coletivo Coletores Que é o coletivo de São Mateus e que tem uma experiência, uma relação muito legal na cidade de Tiradentes com o Love CT, que é um coletivo de que usa o skate como, como fator de educação, como fator de socialização, de esporte para jovens, da, crianças e jovens. Então a gente vai usar o skate, que é um elemento urbano, que é uma quase uma, uma é inerte as praças públicas de São Paulo a gente tem o Largo da Batata a gente tem muitos setores não só em São Paulo mas o skate ele, ele é uma grande demonstração de cultura urbana e e a gente vai usar o corpo dos skatistas ou skatistas para lançar os conteúdos feitos por, em workshop também trabalhando o skate, o skate e é o skatista como interface de conteúdo, de expressão, de música e de animação. Então é um. Vai ser um experimento, né? Acho que tudo que a gente faz no espaço público, ah, sim. a gente pensa como vai ser e na hora, às vezes, acontece uma coisa diferente. Então é tudo muito experimental. Ah, e agora com o skate super popular, né? Depois da Olimpíada, hum. acho que a. É a hora certa para Vocês tinham pensado isso antes da Olimpíada? Já mas Estamos adorando é que, que ganhou esse boom. <risos> Quem sabe né, a gente consegue algum outro patrocínio e estende ação mais do que a gente tenha planejado por causa né, dessa visibilidade. Ah, mas belo timing. E é, e é, hum. é super replicável também. Né? Acho que... Você acho que, falou de São Paulo, mas né, tem várias cidades do, do Brasil onde o skate é... Enfim, é super forte, né? Acho que tem... Tem plataformas é. para o skate, né, amor? No... Em, em 2014, a gente fez uma ali na Alameda das Flores, que é uma uma ruazinha que interliga a Avenida Paulista com a Alameda Rio Claro, bem, bem na Sei. frente do edifício da fachada do SESI, uma rampa de 150 metros, ela era toda microfonada por baixo com sensores. Então, foi um experimento de, de uns artistas do Canadá e da Espanha Uh, Sonic Skate, então ali a gente já viu como é potente utilizar interfaces uh, de fato conhecidas e hábitos da população como uma interface social. Sonic Skate ele era, ele, tinha, ele transformava os ruídos também numa skate orquestra e agora a gente vai tentar trabalhar essa interface de uma maneira mais visual, com uma mensagem um pouco mais clara do que essa sensação de amplificar o som, amplificar as imagens que a gente tinha feito esse primeiro experimento em 2012. É, a gente tem, é isso, faz mais de um ano já que a gente tem falado com todo mundo aí na, na, na pandemia e falando assim, com professores de arquitetura, curadores, é, grafiteiros, arquitetos, né? E a gente sempre tenta fazer um exercício de futurologia do que, que vai ser esse, esse mundo pós-pandêmico, né? Se é que um dia será pós, né? Se é que a gente ficará nisso esse vai, não vai, durante muito tempo. E, e acaba que, assim, o grafiteiro, a, no, no fundo, não mudou muita coisa a plataforma, né? Uhum. Porque a, a parede continua sendo uma parede, né? Os arquitetos ainda come, começam, que não tem muito a ver com a pandemia, mas começam até a pensar em formas de construir mais sustentáveis. Já com a pandemia, pensar em ambientes mais abertos, né? Se tá. pensa mais nisso também, de circulação. Agora, no caso do, da, da arte digital, que é a sua grande especialidade, isso que você me falou, assim, é, parece óbvio falar agora, né, mas é, é, essas obras digitais, muitas delas, elas, até pouco tempo atrás, elas pediam uma interação de toque mesmo, interação uhum. de colocar um fone de ouvido, né, acho que esse tipo de coisa a gente vai, vai mudar, realmente, não tem como é, a gente Vou reforçar, nenhum projeto mais, tudo que eu tinha de interface touch caiu. Interface touch caiu. E outra questão que me preocupa ah, no momento, ainda mais agora em setembro, que a gente é, está implementando novas possibilidades, que eu considero experimentais, é como fazer que isso seja intuitivo, que isso seja claro no painel expositivo que as pessoas, e que não haja aglomeração porque uma vez que tem alguma coisa muito interessante e que chama atenção, que chama curiosidade, é muito difícil a gente se conter e, e então tem essa preocupação não só de interfaces do mundo pós-pandêmico, como criar. Né? Eu acho que o grande desafio para mim é como criar experiências coletivas em espaço público, tentando respeitar um limite de distanciamento social que é necessário, que ainda é crucial, apesar da vacinação, mas que Acho que nem a medicina ainda tem uma resposta de como isso funciona, ou qual é, quais são os nossos limites, para a gente como produtor cultural tentar traçar, e pior que é impor esse limite para uma sociedade tão diversa. E com um, um, atitudes pessoais tão com, conflitantes. Né? Então, é, pois é, eu acho, eu acho que mal comparando, né, acho que a primeira pessoa que fez, deve ter feito uma exposição no museu, que colocou uma faixinha, assim, não passe daqui... Acho que muitas pessoas falam assim, por que eu não vou passar daqui? Quero chegar mais perto desse quadro. Acho que são, são questões culturais mesmo, acho que ao, aos é. poucos a gente vai ter que se adaptar a isso, né? não, tem, uhum. não tem muito eu caminho. Eu acho que a gente tem uma vantagem nesse no, no, no sentido da programação, que é o que eu estou tentando fazer para essa nova instalação, que é você também usar o limite do sensor e o limite das câmeras e da programação para que a interatividade funcione em determinado ponto e que isso de uhum. fato seja uma maneira de, de, de condicionar o espaço, de condicionar a interação, mas que realmente é, o espaço público ele tem muita uh, vou te dar um outro exemplo uh, acho que foi na virada cultural em 2013 eu fiz um muro de LED foi até foi acho que uma das pouquíssimas ações autorais como como produto final chamava Pixel Reflection foi em cima da do viaduto Santa Efigênia era virada cultural, as pessoas passam de um lado para o outro. Mas né? era um projeto, criação sua mesmo. É, foi um dos únicos. Eu acho que depois disso eu acho que não assinei, assinei só mais uma outra instalação. E a ideia era realmente trabalhar a questão de segurança urbana no centro à noite, ter esse muro de LED com uma programação de sensores, que vinha uma nuvem de pixels que ia acompanhando enquanto você passava ali, até para uma questão lúdica, bonita, e de passar a segurança, porque a, a luminosidade urbana está relacionada com segurança e com prosperidade. Tem vários estudos relacionados a isso. Quanto mais claro, mais brilhante, mais próspero. Inclusive, a gente vê uma competição global por edifícios prédios, cada vez incorporando mais tecnologia nas suas fachadas. Esse foi um estudo experimental de uma noite. E a ideia era, pô, está na ponte, o pessoal vai passar de um lado para o outro, né? vai ficar lindo, vai funcionar, ainda tinha uma música... Cada, marquei cada quadrante ali perto do, do painel, tipo, aqui é uma nota, vai fazer uma música, vai ficar lindo E aí na hora que ligou, que chegou a galera e foi uma virada cultural super frequentada Todo mundo queria tirar selfie com o painel e não andava no túnel Então, tipo, todo o nosso programa não, um, não virou um espaço de passagem, virou um espaço de... De aglomeração mesmo, e aí o som ficou de soante porque não fez a melodia que pensava, uhum. a, a, a, a animação não ficou indo e vindo no fluxo que eu achei que era o fluxo natural, ficou parado, a gente teve que mudar uhum. a programação na unha, na raça ali, tipo, e agora, será que está funcionando? E deixar uma coisa semi-automatizada porque a, a, a reação das pessoas foi completamente diferente do que a gente havia proposto. Então é corremos esses riscos. É, acho que vai ser tem muito é, acho que é um campo para aprendizado agora na pandemia uhum. pós pandemia né? sei lá mas é, acho que é a hora de, de errar sabe, e tudo está tudo bem assim acho que acho que vale, vale, vale os experimentos valem demais assim. é, normalmente nas nas lives a gente faz não, não tem uma ordem cronológica das coisas, a gente está falando de futuro, devagando sobre formatos aqui, mas eu quero voltar lá atrás. Eu queria saber quando que veio essa inspiração sua para trabalhar com arte digital. Tá, eu vou tentar resumir. Eu fiz faculdade de rádio e televisão, e ali no. Quando eu estava me formando, já muito hum. ligada com videoarte. Falava, putz, para onde eu vou? Eu vou para o museu? Eu vou pra... não, quero, não quero ficar fazendo programa de TV. E aí eu achei um mestrado, um estudo que tinha alguma coisa do que eu gostaria de fazer, que era curadoria de artes digitais, acho que eram os poucos que tinham na época. Falei, ah, pelo menos eu me encaminho para uma, uma área que me dá prazer, sem perder todos os quatro anos de faculdade que eu fiz. E nesses estudos eu comecei a conhecer muitos outros artistas que me impressionou muito e que foi um dos grandes mestres de que espelhos para mim foi o artista mexicano Rafael Lozano hemmer Eu tive a oportunidade de ir num pavilhão dele muito experimental em 2007. Eu achei que aquilo me tocou muito profundamente e como a visão dele de como um artista latino-americano como que a arte ou a arte digital em grandes espaços podem, podem ajudar uma comunicação, pode ser interessante para uma comunicação social massiva. E uma das falas dele que nessa época me marcou muito era museus são grandes filtros de público, são grandes filtros de público por conhecimento, interesse, e principalmente na América Latina, por uma questão de financeira. É, ainda é caro ir para um e para o Brasil E teve, teve um... Recentemente, eu, acho que faz uns anos, eu vi um estudo da J. Leiva que eu tive essa... Eu falei, nossa, isso é muito explícito. Fizeram um estudo de, com a, uma porcentagem bem grande da, da população de São Paulo, perguntando se eles já tinham ido ao museu e qual é o museu que eles tinham frequentado. 80% das pessoas que responderam era o Museu do Ipiranga, que estava fechado por obras nos últimos 10 anos. Ou seja, 80% da população de São Paulo só conhece ou vem primeiro o Museu do Ipiranga porque foi no colégio, quando era, faz parte da, do colégio, dessa questão da, da primeira educação. Então E depois, assim com um número muito muito menor, o MASP, que é o ícone da cidade de São Paulo quando a gente pensa num centro cultural. Então, já que os museus são grandes... Filtros, não, e, e, eu, eu, ia, eu ia até falar, eu, acho que assim, o Museu do Ipiranga ainda tá, não, não, é tão, não, não está num centro né, expandido. Uhum. Agora, o, o MASP está no meio da Avenida Paulista, né, frequentado Foi. por milhares de pessoas por e Quando eu vi os gráficos, eu falei, nossa, de fato, tem aqui a gente vê o quanto ah, o acesso ao museu ainda é muito restrito para a maioria da população. E, e e aí vem a questão da arte pública né a, eu acho que a arte digital ela facilita essa interlocução entre obra e público ela já ela já tem essa natureza realmente de de usar o, o usuário o participante o transeunte como um co-criador das obras eu acho que isso já vem do desenvolvimento técnico do desenvolvimento da da tecnologia como um instrumento para a obra artística né não e e fora do museu esse alcance é muito maior. A gente tem uma população que não é frequ... não é, não é habitual de frequentar museu na sua maioria, porém a maioria das pessoas estão super familiarizadas com tecnologias interfaces digitais. Todo quase todo mundo tem um smartphone. Acho que essa linguagem da do, do, dos smartphones ajudou muito para uma popularização da relação do homem com a máquina e das linguagens digitais, e que os artistas utilizam esses instrumentos para um alcance muito maior de público. Então, eu acho que esse foi o grande, meu maior interesse, por isso que eu fui para uma arte digital pública, em espaços públicos. É legal você falar isso daí, porque tem super a ver com o DNA do arte fora do museu também. A gente, Quando a gente surge é justamente quando a gente se deu conta que existe muita obra de arte fora do museu e as pessoas não se dão conta disso. Então a gente meio que tentou abrir os olhos assim, de, de quem gosta de consumir arte no, no, no, em São Paulo, principalmente, que era o, o nosso... a gente nasce aqui, né, mas a gente está no mundo inteiro praticamente, mas era assim, cara, tem muita obra de arte na rua e você tá, não está consumindo porque você não está prestando atenção. Né? Se você olhar ao seu redor, você vai ver bastante obra de arte. E a gente se deparou com vários estudos. Esse é do J. Leiva, da, da eu lembro também dele. Assim. Eu, eu lembro que tinha umas coisas meio assim... É, você deve lembrar disso, que era é, consumo cultural do, do brasileiro, o consumo cultural padrão era assim, igreja tido como, como um passeio cultural. Depois se parque, que sei lá, mas é. mas o museu é, um é das maiores mesmo. é, mas museu é das últimas coisas que o que alguém vai pensar em, em, em visitar, assim. Então a gente falou assim, cara, é, existe um existe barreiras financeiras para se pagar, né? então é, por mais que tenha, sei lá, terça-feira você não paga certos museus. Acho que não é tão divulgado isso também. Não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Mas para gente foi muito claro, assim, falou: cara, vamos divulgar as obras de arte que existem na rua, você não precisa, você pode caminhar e apreciar a arte é, tranquilamente, assim. E acho que tem muito a ver com, também com o DNA da, da Verve, né? Vocês trabalham só com coisas de acesso gratuito, correto? Correto. Acesso gratuito, imaginariamente ah, em um espaço público. Um dos nossos lemas é. Encontro, que é uma citação do Richard Sennett, que também eu incorporei assim, em todas as palestras, eu tento reforçar, que é o um encontro genuíno, é, encontro, é, encontro, encontro público genuíno, que é realmente você exaltar é uma experiência é, não habitual, fora da rotina, pelo simples fato de observar uma obra de arte, como você falou agora do, da arte fora do museu. Perceber ou incentivar que existe uma ação cultural acontecendo, uma obra nesse espaço cortineiro. Essa suspensão do hábito a favor da apreciação, por mais momentânea, por mais rápida que ela seja. E outra pergunta que eu ia te fazer, quando você se, se interessa por essa arte digital, assim, ou, ou, que tem um conhecimento técnico por trás também, que eu não sei o quanto você se aprofundou também, ou se você pensa muito mais no conceito? Olha, no começo, eu, eu tentei aprofundar, eu sabia mexer, isso no começo eu digo 2007, que foi quando eu realmente comecei um estudo de curadoria e trabalhei com alguns, algumas empresas que já desenvolviam programação, e, e aí foi, foi difícil para mim, assim, a linguagem da programação não foi uma linguagem fácil, de softwares e de repente, assim, um, um ano que eu parei, tudo mudou e a tecnologia, ela realmente, ela, ela é, ela fica muito obsoleta. Então, hum. eu tenho uma noção do que precisa e do que é possível, eu acho que é muito mais uma noção de viabilidade pro para o suporte do conceito. Então, e é, eu acho que todo, qualquer profissão, você precisa trocar experiências e realmente eu acho que a gente está caminhando, talvez esse mundo pós-pandemia isso fique mais evidente de o quão o ser humano é é social e é colaborativo. E eu acho que eu me, me, me centro e me apoio em pessoas que me ensinam bastante sobre viabilidade técnica e que fazem, eu falo, nossa, que gênio, que solução. Eu jamais teria pensado nisso e que lindo que funcionou Então é muito mais uma relação de colaboração Eu me foco basicamente no conceito, em pesquisas E, e no, bem nessa relação realmente de público com obra E tenho uma equipe técnica que realmente salva todo o projeto E faz tudo acontecer é, sabe que eu, você falou isso daí? Eu, a minha formação é jornalismo, né? E durante um tempo eu trabalhei também com. com trabalhava no Estadão, né? E aí a gente tinha uns programadores lá. E eu não era programador, mas eu acabei pesquisando ali e ia fazendo meio junto assim. É, mas, mas a minha meta era a seguinte: é aprender o suficiente para não ser enganado pelo técnico, sabe? É tipo, é. assim, cara, eu, eu, eu sei, eu sei o, o trabalho que isso dá, e não é isso que você está me falando. Então, acho que isso ajuda bastante, assim, né, Acho que eu, eu gosto é, mais também dessa ideia do conceito. Eu acho que tem uma outra questão também, de você não só ser enganado, mas você também reconhecer o valor de tempo e, e o valor espiritual. Super! O tempo de programação, uhum. o tempo que a pessoa se dedica numa criação de um software uh, ou de uma interface, ou montar tudo aquilo... E, e às vezes a gente também encontra no espaço público Situações muito diferentes que dentro do museu A gente tem uma iluminação legal A gente tem um controle até de segurança De coisas de chuva Então eu acho que tem não só o domínio técnico ah, Para se apoiar e fazer a ação funcionar De uma maneira colaborativa e efetiva Mas também de você conseguir é, precificar isso de uma maneira justa e muitas vezes hum. eu acho que como ainda tem essa questão de uh, é muito de falta de conhecimento no mercado mesmo no mercado de patrocínio falar ah, não mas aí você liga de, de achar que as relações são muito mais simples do que são e o custo disso talvez é menos prezado então eu acho que tem essa questão é. importante que seria legal falar ou tentar implementar isso até para os patrocínios e tentar fazer que a arte digital que é cara pública seja Sim. mais viável e mais e de fato mais implementada mesmo tem até um, tem uma discussão longa até de, de pessoas que falam que a programação é como se fosse é, tem o mesmo valor de um texto escrito né porque a pessoa está escrevendo alguma coisa que uhum. gera uma gera uma outra né uma programação então tem é uns, uns é conceitos, acho muito legal. Né? É uma linguagem, não é isso? Não deixa de ser uma linguagem, né? É muito interessante isso. É, deixa eu te perguntar outras coisas aqui, que eu tinha deixado anotado na agenda. Hum, eu queria que você falasse um pouco, na verdade, vamos, a gente falou um pouco do passado, falou coisas de conceito, e vamos falar do hoje, o que está acontecendo desde o dia 10, na verdade. Eu queria que você falasse da Mostra Play. A Mostra Play ela está acontecendo num formato diferente. A Mostra Play foi criada em 2013, usando jogos eletrônicos, a linguagem dos jogos eletrônicos, como da de uma cultura contemporânea dessa relação do homem com a máquina. Às vezes a gente acha que a, a guerra ou qualquer outro grande fator é o que impulsiona a tecnologia, mas nos últimos 20 anos a não foi nem a medicina ou a guerra ou qualquer outro... Outro setor que impulsionou a tecnologia foi, sim, os videogames. Se hoje a gente tem todas essas, essas uh, esse 4G maravilhoso, ou essas, essas relações cada vez... Uh, esse desenvolvimento técnico cada vez digital, surpreendente é por causa dos videogames. E a, e a Mostra Play tem como, como cerne, assim, usar a, os pa, a, as relações, a, a troca, o jogo... Para ressaltar questões sociais importantes. Em 2013, quando a gente fez na Avenida Paulista, uh, tinha acabado de acontecer aquele acidente uh, de um ciclista com. com... Ah, do braço. Do braço, é, exatamente, que foi hum. atropelado. De o ciclista perdeu o braço, não haviam ciclovias na, na Avenida Paulista, não havia ciclovias em São Paulo. E aí a gente criou junto com a Suzeste Venturelli e Media Lab UNB, com Kiko Barreto, uma obra que chamava Space Inv Paulista Invaders, baseada no Space Invaders, era na fachada do, do SESI, e era uma bicicleta que atirava florzinha para cima, tal qual a mecânica do Space Invaders, para que ah, o que seriam as naves dos carros que iam descendo não atingisse e atropelasse o ciclista. Então tem essa relação do que está acontecendo com o espaço ah, de uma mecânica de jogo que torne esse assunto importante. Como agora com a pandemia a gente cortou, até setembro a gente não tinha como implementar essa questão da vacinação ainda estava um pouco ainda está um pouco difícil. De, de usar interfaces, a gente fez pela primeira vez a Mostra Play, que está acontecendo agora e vai até o dia 18, com vídeos simulando jogos e pensando numa narrativa realmente nesse contexto que a gente vive mais focado na questão da diversão. É, um, um dos movimentos interessantes que aconteceu na pandemia é que muitas pessoas que gostam de jogar e jogam uh, na internet, em rede, Começar a audiência, de não só de jogar, mas de assistir jogos, aumentou muito. Então, observar o jogo como uma forma de entretenimento é uma questão que surgiu e ganhou bastante força na pandemia. E a outra questão é realmente dar um pouco mais de leveza e que as obras se esgatem a jogos clássicos, jogos de carta, jogos de tabuleiro, pensando nessa questão de, do jogo como fator social, Seja online ou seja em pequenos grupos de Como também se potencializou na pandemia Pequenos grupos de amigos Usando o jogo como fator social Você respondi, Você... Falei mais, Falei pouco? Eu, falou, nossa... fa falou melhor que o release Mas, mas fica à vontade para falar mais também Fica à vontade Não, mesmo forçar, é, que, né, é, é, é isso que eu ia falar Dá o, o, o, o... Enfim, o serviço Sim. correto Para quem ah... quiser final de semana do dia 16 ou 18 esses vídeos vão acontecer em penas que a gente está chamando de Consolação, que é no cruzamento da Avenida Consolação com a Caio Prado, em Sumaré, na, na Rua Paris e também no Minhocão ali. Bem, vocês vão ver a projeção, eu não sei exatamente o ponto, eu acho que é em cima da Rua Tupi no Minhocão. Então esse, essa, esses vídeos feitos por Quarto Artistas vão sobre o jogo como fator social, que é da VJ Letícia Pantorra do Rio, a uh, Vini Fabretti, Homem Gaiola de BH e a Lídia Alonso de São Paulo vão estar passando em loop nessas empenas. Vou dar o serviço aqui, complementar o seu serviço, tá? É, na Augusta com a Tia Aires uma. Que é, é, isso Augusta. já aconteceu, né? Isso foi já? semana passada. As próximas é Minhocão, é, é, no elevado, mais ou menos em cima da rua Tupi. a uh, Consolação, que é aquela empena é... da Avenida Consolação com a Caio Prado. E certo. na Pompeia-Sumaré, uma antena vertical da rua Paris. Com a doutora Paulo Vieira. Aí, tá sabendo mais que eu. Não, porque é a única, a única informação que eu dei para complementar a sua. Não falei nada certo. Mas, Mas pô, vou muito legal. O momento serviço e falar de uma outra instalação que, se enquanto a gente está falando aqui, eu espero que tenham chegado todo o cabeamento, que está uma montagem <risos> muito complicada que é a instalação Biolumen versão 2.0 do Vigas, é, que é um túnel imersivo de luz na passarela da estação de metrô da Zona Leste de São Mateus. É gratuito, as pessoas podem entrar, não precisa estar no dentro do metrô para chegar nesse acesso da passarela, Passarela Norte. Vai estrear dia 25 de setembro e fica por três meses. Esse é um projeto do Mar, com uma produção digital... A minha é do Vigas e do Rizomatic, que então é uma instalação imersiva bem... bem E aí tem também essa questão da de como a arte imersiva ela virou um, um fator de levar pessoas para o museu também. A, a experiência imersiva, que nada mais é do que a experiência que preenche a nossa visão a nossa visão periférica e, e até pelos pela tecnologia, pela viabilidade disso, ela... ela não existe muito esse tipo de experiência imersiva em espaços públicos gratuito, mas então acho que a gente fez algumas questões, algumas instalações, inclusive com vigas na avenida, na ciclovia, mas aí vem uma instalação para São Paulo completamente gratuita no museu, na Estação São Mateus. A partir de quando, Solé? 25 de setembro e vai até o final de dezembro, Passarela Norte. Muito bem, e essa, essa me corrija aí, mas é a primeira imersiva sua desde a pandemia, correto? Cara, não é, é, não é, bem, eu estou trabalhando na instalação, mas ela é de autoria. Sim, de sim, sim, sim, sim, sim, mas, sim, é no espaço do metrô, e realmente quando você, o metrô ele tem uma série de regulamentações de segurança, que tanto de, de tipo de cabo, até o quanto isso pode aglomerar ou não. Então, é uma questão delicada. É um projeto viabilizado pelo MAR, pelo Museu de Arte de Rua do, do, do, da Prefeitura de São Paulo. Você já sentiu diferença aí nessa, nessa montagem agora? Então, em uma coisa que eu estava conversando com, com pessoas envolvidas, né? que é muito interessante ver outras formas de... Acho que foi a curadora, a Raquel Burst, que falou que ela quis mesmo, de fato, implementar outras formas de arte pública que não somente o grafite ou, ou artes que o Mar já estava produzindo. Eu, eu vi que eles trabalharam também com coletivos que trabalham com fios, o Teio Urbana, então essa... essa, populi... essa... Saber que tem artistas e curadores que visam outras formas da ah, arte pública, eu acho que é muito interessante, como a arte de mídia, que isso de fato tem, tem acontecido de uma maneira mais coletiva e de uma maneira mais plural do que somente os mesmos produtores e curadores com, que já vêm desse ramo. Né? Deixa eu te falar agora, é, tem uma galera escrevendo aqui, dar um tchau para todo mundo que está participando que se alguém quiser mandar perguntas de praxe tá? mas pode, escrevam aí que a Marília responde na medida do possível é... você falou agora de pouco do, da, da rua que dá para o César, eu queria te perguntar justamente do prédio ali da, da, na, na Paulista né? o prédio da Fiesp que virou uma referência de arte digital na, na cidade é... e, e você é praticamente uma é, das responsáveis por essa mudança eu queria que você falasse um pouco do embrião desse projeto e como que você vê assim, a, esse, esse, esse outdoor numa cidade onde os outdoors não são mais permitidos. Pois é, acho que uh, ele já surgiu no momento que já existia a Cidade Limpa, e era no momento de 2000, acho que foi em 2012, e a Cidade Limpa entrou em assim, 2007, 2008, super restritiva. Uh, e, e né, como embrião, como curiosidade, eu sempre achei que essa plataforma, o edifício mesmo, o projeto do Rino Leve, era extremamente escultórico, já era, já é prominente. E quando eu fiz algumas visitas lá dentro, que eu pedi para ver como que era a malha, essa dúvida, eu falei, gente, isso daqui é perfeito para colocar um cluster. Mas eu ainda estava no final da faculdade, ah, não, não via claro como que isso podia se concretizar. Trabalhando mais um tempo, eu conheci ah, os clusters de LED, essa possibilidade de você ter um pixel ah, separado. E, e disso veio o desenvolvimento dessa fachada, que é uma fachada de baixíssima resolução. Foi tudo colocado manualmente, assim. E às vezes falha uma linha inteira porque a pomba comeu a, a, a fiação. Então, ela é uma coisa tecnológica completamente... E manufaturada, tipo, colocada um a um, ligado manualmente. É mas, o digital mas... quase analógico. É. E como em grande... não existia, aí de... a lei da cidade limpa era muito restritiva. Na época eu falei: putz, espeto, a gente, o vídeo é espeto, a gente está com essa possibilidade e tal, como é que a gente faz? E era aquela coisa que era muito bom o pro projeto, mas a, o, o, o prédio ple... tem essa questão pública, então foi, foi um drama, acho que foi o meu maior estresse, né, de como conseguir viabilizar isso. E espeto falou: ai, ah, na França existe uma lei que é mais ou menos assim. E na Califórnia também tem alguma regulamentação. Eu literalmente pedi para minha amiga fala francês copiar, achei o texto, copy-paste traduzido e aí eu bolei. Eu fiz um, eu, eu copiei tipo um pedacinho da um pedacinho da, da Califórnia, um pedacinho da França. Falei, ah, acho que isso faz sentido e mandei para a CPPU. Que é a Comissão de, né, de Proteção à Paisagem Urbana, hoje eles têm uma cartilha e eu falo, cara, essa frase é minha. Por quê? Com outras coisas que, que foi nesse texto. A, a questão de frames por segundo, para não ser um painel epilético e que a luz e que o brilho não só causasse problemas com o CT, que foi super difícil convencer o CT das, que isso seria seguro na Avenida Paulista, que não ia ocasionar. Acidentes, mas que também pessoas com epilepsia não poderiam ser afetadas Então tem uma, um respeito de 25 frames por segundo Que eu acho que a CPP nunca vai conseguir medir isso né? Frame a frame, então vai muito pelo bom senso Falando com os artistas também muito pelo bom senso E acho que essa é uma curiosidade interessante de como surgiu Essa questão de imagem em movimento numa época que nenhum outdoor existia, né? Foi, foi completamente banido do nosso espaço urbano. Eu achei muito legal, porque você, acho que tem um, um duplo ressignificado. Acho que tem esse ressignificado de um... É, é um, um pouco depois da, do, da, da Lei Cidade Limpa, né? Então você é... Tipo assim, o outdoor... Eu, eu posso subverter o outdoor para transformar ele em arte. Acho que isso é incrível. eu acho que também tem um... Um... um um valor também é, acho que também simbólico que é você tá no meio da Avenida Paulista e ah. sei lá na Avenida, na avenida principal da, da, da cidade e você tem um espaço tão grande para você para você usar para para utilizar uhum. é, vídeos né seria o vídeo em uhum. baixa resolução e você tá, e você está utilizando essa essa camada para dar arte para a cidade, assim, então acho que tem esse, isso é, para mim foi muito transformador, assim. nesse... Indo para esse lado realmente conceitual, ah, pensando de como ah, o intuito de criar essa plataforma é realmente ser uma plataforma comunicacional, de criar e evidenciar através dela a relação das pessoas ah, com a plataforma, e muitas vezes as interfaces, as relações, elas são destinadas para um grupo muito pequeno, uma pessoa por vez, mas no nosso conceito curatorial, nos dois primeiros anos, que foram os anos que a gente, de fato, exerceu uma curadoria exclusivamente artística na plataforma, era humanizar o digital e usar a, a plataforma para falar com... É, o conceito de falar com... alcançar um grande público a uma grande, uma grande distância, mas ser um discurso coletivo, um discurso que englobe que não segregue ó, ó, todas essas tribos e nichos De pessoas super de, é, completamente mistas da Avenida Paulista Mas que tivesse um propósito, um coletivo E a gente entrou bastante com esse, com esse viés de humanizar o digital E tratar as uh, relações humanas E usar essa plataforma como uma plataforma de fato comunicacional Que fale para uma mente coletiva, né? para um público maior Unificado, eu imagino que ter... de um, deve, deva ter tido um impacto até para fora do Brasil, né? Isso circulou bem, né? Sim, ah, e nesse momento eu falo que eu tive muita sorte. Eu estava num estudo, num, num mestrado, e eu fui atrás de um livro que não existia mais, que chama Media Urban Cultures, da Public Art Lab, que é da Susa Pop, que é uma curadora alemã e que já estava fazendo alguns festivais, como o Mídia Fassado Fest em 2010, algum percursor desse movimento no nível global, usando bastante uma plataforma, uma verba da União Europeia. Então, tinham vários países, e várias, uh, o Arts Electronics Lins, que é um grande centro de arte digital do mundo, já com alguns experimentos. E eu não consegui comprar a internet, de jeito nenhum. A minha amiga falou, ah, eu sei onde é o escritório, bate lá. Aí eu fui, Estava fazendo um curso específico de curadoria de alguns meses. Bati, expliquei, ah, eu queria muito fazer esse projeto, quero muito seu livro. Troquei, tomei um café, ela me deu o livro e falou, ainda falou assim, ah, quando você tiver alguma coisa encaminhada, já estava voltando para o Brasil, você me contata. Dois meses depois eu liguei e falei, Suza, eu preciso muito da sua parceria, eu não tenho experiência, é um projeto grande. É um projeto de fato emblemático Ela ficou chocada que de fato ia acontecer E ela me deu uma assessoria e um apoio Muito importante porque eu tinha 23... Eu nem lembro a idade que eu tinha Faz quase <risos> dois anos, ah, 26, 27 E não tinha essa experiência de, de realmente ter um, um ícone cultural e mudar Então essa, a Susa foi, eu falo que ela é minha fada madrinha Que ela me deu um respaldo uh, de conhecimento para que isso acontecesse de no viés cultural nesse viés que foi o que a gente trabalhou bastante nesses primeiros dois anos. Mas Maria de verdade, parabéns, não é pouca coisa transformar assim a, a, a maior, a, a, a, a, talvez a avenida principal do Brasil e ainda mais democratizando a arte, que eu acho que isso é o que dialoga muito com o que a gente faz aqui. A... A gente entende a arte digital, principalmente, claro, né, essa arte fora do museu como arte fora do museu também. Então, para a gente tem super a ver, a gente tem enfim, caminhos muito parecidos, assim, bem, bem alinhados. É, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, é, você deve estar des desesperada para ver Ainda os cabos. Não, do. Agora que eu vi que anoiteceu, não, mas a minha, minha noturna está tá controlada, vamos lá. Então, tá bom, você me, me avise aí, tá, por favor. Não sei nem é... caras, então não vou nem olhar, não, tá? Tranquilo. Então não vou, então não, então não vou te falar. Deixa eu dar uma olhada aqui. É... Eu queria que você me falasse os outros lugares também, que você já. Alguém perguntou também para quem não conhece essa fachada. A gente tá falando da, da, do prédio da Fiesp, né? No no centro da bem no meio da Avenida Paulista ali. Mas eu queria que você falasse um pouco de outros lugares que, é, onde você já, já realizou esse tipo de trabalho de, com arte digital para, para o público. Assim. Você tem uma estimativa de, por exemplo, de público estimado no Paulista? É, é impossível. É, né? Eu lembro que eu usava cálculos da CT. A gente sempre falava calculava o público direto, de realmente quem usava as interfaces, quem passava pela instalação e de fato atuava. E o público que a gente quer o público de observação, que Acompanha que vê aquilo. A gente usava bastante dados da CT, de quantas pessoas passavam, de transporte público, mas nunca consegui chegar no valor exato. Eu sei que passam, passavam pela Paulista até ano passado, acho que foi a última vez que eu, antes da pandemia, um milhão de pessoas por dia. E no horário da noite, no horário de funcionamento, era cerca de 800 mil pessoas, mas nunca consegui. E aí teve uma questão, que esse foi o meu filho, né? Eu acho que foi um projeto que eu. Que, que me ajudou bastante também como desenvolver profissional, como entender a, o público diversificado por um projeto, né, tentar estabelecer essa relação. E que teve um episódio do impeachment, que a fachada foi usada por um fator ah, específico do, da, do prédio que quebrou toda a linha cultural, de fato, é, usando como, e é realmente usando essa grande possibilidade de ferramenta para uma comunicação massiva, de uma maneira que também não era permitido pela CPPU, por São Paulo. E aquilo para mim foi uma tristeza, porque eu recebi, eu estava fora também fazendo outros festivais, outras coisas, eu recebi uma ligação da minha mãe, aí seu prédio está na dev... meu prédio está na TV. <risos> aí ela me mandou um print, eu falei o que que tá acontecendo? Tipo, tipo, foi a tristeza, não foi uma coisa, Ai, tá sendo... Não, tá acontecendo uma coisa completamente... Tipo, pararam a mostra E ali foi, eu acho que foi minha meu maior desespero mesmo, tipo, e agora? Tipo, eu tava apostando toda a minha, minha carreira num desenvolvimento de uma coisa que saiu do meu controle para um lado, que me dificulta muito trabalhar com artistas e que quebrou o valor cultural que eu tinha criado nos últimos... nos, nos anos... Né, de implementação ali Porém, por outro lado, eu falei Então vamos fazer as coisas em outros pontos da cidade E comecei a usar o SP Urban Que é um festival que foi criado nessa plataforma do SESI Com instalações em outros pontos Teve uma instalação que eu acho muito bonita Mas eu gosto muito dessa questão escultórica do LED Eu acho que o LED tem essa questão da, da, da própria matéria e da luz Que foi a instalação mais ao cubo, né? Que hoje o artista mudou, ele achou muito complicado, agora ele chama de Crossroads Que foi uma cruz de LED com toda toda revestida de LED no meio do Largo da Batata Que, uh, que aí são outros pontos que essa que a, a, a Fiesp decaindo no valor cultural Me possibilitou trabalhar em outros pontos da cidade de São Paulo e em outras cidades também Teve essa instalação que eu acho belíssima, Crossroads do Mucci Está no nosso canal do SP Urban é, que Real Helmut Randolph, um artista carioca, e que o conceito era a gente conseguir uma verba para usar, fazer isso junto com o Maio Amarelo, que é a questão da, da, das, lei, é, das, das leis de trânsito, de, uma, de, uma, de segurança do trânsito. Só que a gente usou não só os cruzamentos físicos do Largo da Batata, com todas as vias de transporte público, isso estava tudo usado como a forma também do, do, do conteúdo, o então, fluxo do metrô, o fluxo viário, ele estava num ponto específico de cruzamento ah, de carros, pedestres, é, aéreo e de metrô, mas para usar isso também no nosso favor digital, que era como que uma instalação física no espaço público pudesse também evidenciar o fluxo de informação digital, o fluxo de informação invisível que acontece no espaço urbano, no espaço... Da rua que a gente não vê Não só o fluxo bancário Todo esse fluxo de trânsito e de ondas eletromagnéticas Que cruzam o espaço público Então é aí surgiu o Crossroads Que é uma instalação que eu acho muito bonita E recentemente também nesse final de semana Com o Dark Life Studio De um festival que também já virou um festival querido do coração Que é o Cerrado Mapping Festival Que acontece no Cerrado Mineiro Esse Cerrado Mineiro a Santa Bárbara tem três ruas assim só tinha a gente teve que alugar a casa da população para ficar com a com a produção na última edição então realmente é, um, é um, uma, um Vilarejo do Cerrado Mineiro que tem cachoeiras e que é assim a natureza mais exuberante do Cerrado o cerrado na sua na sua essência junto é parte do parque do Grande Sertão Veredas, do, do Parque Veredas, do, do, do livro E aí, nesse final de semana, a gente fez, a ah, como foi o dia do cerrado Projeções que a gente chama Light in Nature Projeções no de longa exposição, né, de laser e, e projeção mesmo de lumens é, Com elementos do cerrado, no cerrado, usando a pedreira, usando as árvores, usando a água para Como plataforma de receber essa imagem que no nosso caso tem uma narrativa que dialoga com a preservação da ecologia do Cerrado, se é a caixa d'água né, do Brasil, ainda mais nessa questão hídrica, e também da importância do Cerrado como o segundo maior bioma do mundo, que né, também está sofrendo muito aí com a nossa nova com essa política antiambiental que a gente tem infelizmente vivenciado no Brasil. Uma pergunta que eu te faço tem muito artista é... Nesses, nesse um ano, a gente tem falado com, com os artistas e muitas, muitos deles se reinventaram, né? A uhum. galera que só pintava começou a fazer escultura, o, o cara que fazia só stencil começou a, a grafitar, enfim, são, são vários, várias mudanças. E algumas pessoas acabaram até utilizando coisas no digital. E aí a pergunta é, que eu vou te fazer é... Você tem alguma dica de como um artista faz essa transição para o digital... É, oh. para, a arte, para a arte digital, na verdade? Eu acho que é sempre pensar que o digital ou qualquer elemento, seja da arte digital, como a gente falou da programação, é, é o suporte para a linguagem. A tecnologia, ela sempre vai ser o suporte para a linguagem. A arte, ela não, ela não, a arte em si, ela, ela é inerente ao, ao objeto. Né? Mas uma questão que eu acho que ajuda bastante que eu acho que a arte digital pode dar formas de expressão para novos artistas, essa questão da familiaridade com os aparatos digitais. Existem vários... Uh, eu vou passar isso por escrito depois. Mas existem vários Outra softwares coisa. gratuitos de animação que você faz no próprio celular. A gente vai ter um workshop disso gratuito daqui a três semanas com o coletivo Coletores. É Flip Clip. Então, eu acho que uhum. a, a, existem muitos softwares gratuitos e muitas ferramentas que dão vazão para essa criatividade, para essa linguagem do artista que vem de outras ferramentas se expressar. Eu acho que isso se popularizou bastante e é um grande mercado. E eu acho que a internet e as redes sociais também ajudam a essa comunicação uh, viralizada, né? Da arte, de fato, conseguir alcançar cada vez mais público e essa linguagem artística, uh, que seja em qual formato, ser consumida em de uma maneira muito mais abrangente e replicável né? que eu acho que é, exatamente é bem interessante a pergunta que o Patrick faz aqui é como como se remunera né o a, as pessoas na arte urbana até né? acho que tem mil caminhos mas enfim se você quiser falar alguns é, ó, a minha experiência era realmente precisa de um grande patrocinador é. Eu acho, até falando com outros produtores de, de, de festivais de grafite, de pessoas envolvidas em, em políticas públicas, realmente a arte digital ela acaba sendo muito mais custosa. Então, a gente realmente precisa de um patrocinador. Existem alguns fis pré-estabelecidos de audiovisual pela, pela própria Secretaria da Cultura, pela, pra, pelo mercado, digamos assim, uh, e que estabelece mais ou menos um fi padrão mas aí depende bastante, acho que como qualquer mercado, qual é, a, qual é o background do artista e como precificar essa questão do, do, do artista. Eu acho que eu uso muito ah, como parâmetro de pagar o artista, é muito mais o tempo. É, volta para essa questão, será que é só o tempo para desenvolvimento? Qual que é a facilidade disso? Quais qual é os... E muitas vezes quais recursos que eu consigo através de rubricas de lei de incentivo, que é o que 93% das ações culturais acontecem, embora as leis não estão muito do nosso lado atualmente. Então acho que é buscando, buscando possibilidades aqui e lá. Não existe uma o, o, o digital, acho que é muito... Às vezes acaba ficando muito mais... O custo maior, infelizmente, muitas vezes acaba ficando mais para a estrutura do que o próprio do artista. Então, é uma coisa que eu tento achar um equilíbrio, mas o mercado do Brasil ele ainda é, é complicado. Eu não sei se... Acho que sim, não. Eu tô tentando ver aqui. Acho que sim. É, ó, isso é, pre, é premissa para um curso. Fica a dica aí já. Ó. Pois é. Maria. deixa eu te falar uma coisa. A gente tá chegando agora, de fato, a gente tá chegando no final. Uhum. Antes de mais nada, eu queria te agradecer novamente e falar que você fala muito bem. Tá? É, o, o seu temor inicial não se, não se provou verdadeiro. Foi, foi bem tranquilo, falou super bem. Não gaguejou, não falou nenhuma besteira. É, eu achei que até um catástrofe, é que eu tô Imagina. falando claro, falar em público me dá um medinho <risos> se olhar aqui tem um monte de gente atrás de mim não, fica tranquilo às vezes eu queria até um óculos só pra ficar meio bo... borrado assim, eu não ver o povo olhando Sim. acho que quando a gente vê as mensagens aqui é mais fácil de interagir não, mas tá ótimo e... mas pra finalizar é uma pergunta que eu faço parabéns, obrigado aqui também pra quem tá dando parabéns aqui o Patrícia. É, para finalizar, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo, assim, não só nas lives, mas desde a gente tem uns 10 anos já que a gente faz o arte fora do museu, uhum. e a gente tem conversado com muita gente, é, enfim, é, grandes nomes e pequenos nomes, pessoas que estão começando, pessoas que têm 30 anos de experiência, arquitetos, grafiteiros, os, os mais variados perfis. né? E, e tem uma... Tem uma questão da arte que você com certeza já deve ter sentido Que é o, o poder transformador da arte né? A gente falou aqui de como que a sua, inter, a sua intervenção na, na Fiesp mudou a cara do, do, de uma avenida E eu já te tranquilizo que eu nunca associei qualquer coisa que tenha sido feita naquele prédio não artístico a você Acho que nunca isso passou pela minha cabeça, sempre estava desassociado Fica tranquila mas é, essa questão de, do poder transformador da arte muita gente conta de relatos assim de como a vida de algumas pessoas foram tocadas por coisas que podem parecer banais como um grafite na porta da casa da pessoa no ponto de ônibus e como você estava falando que é isso né você está trabalhando com com curadoria de artes só no, no exemplo da Paulista 800 mil pessoas passando por dia vendo é, uma intervenção urbana, eu queria que você contasse alguma história de alguém que você soube, que te falou, ou alguém que falaram para você, de alguma intervenção que tem uma curadoria sua, que tem um dedo seu, que foi impactado por, é, por esse trabalho, sabe, que transformou a vida da pessoa de alguma forma. A uh, Avenida Paulista, eu acho que realmente teve... Eu, uh, antes de entrar no relato... Até nessa questão da pandemia, eu falo, putz, o que eu vou fazer agora? Se, se o que eu faço não me emociona mais, de, tem um bloqueio artístico. Eu, durante muito tempo, esse contato com as pessoas me emocionava e é o que me movia. Agora eu estou trabalhando, tentando focar também é, em trabalhos de engajamento de outras áreas, de outras até indo meio para o micro, em comunidades, em... em em relações mais a uh, lugares mais específicos até para essa troca ser um pouco mais evidente e e, e conseguir acompanhar talvez esse, esse desenvolvimento de mudar a vida das pessoas mas teve uma instalação que me que tem um caso legal foi acho que foi de 2014 e 2013 por aí faz um tempo foi com chamava dancing in the rain era uma instalação na, na avenida paulista um coletivo alemão do Pfaff an der high eles, que eu acho muito interessante, que é uma coisa que eu, que eu tento implementar sempre Que as interfaces sejam também objetos físicos familiares A interface, nesse caso, era um, era um guarda-chuvas brancos com uma luz E aí no prédio tinha um sensor que reconhecia isso E você tinha que dançar nessa chuva virtual do prédio Brincando também com essa relação de São Paulo à terra da garoa E e eram vários guarda-chuvas que as pessoas e tinha uma música então era para você quando duas pessoas cruzavam as guarda chuvas saíam trovões era bem lúdico nesse sentido e tinha e começou a fazer fila para as pessoas né tipo ai ah, que legal né a curiosidade de experimentar de ser capaz de mudar a aquele aquela a, a e, um, e, e um mendigo que morava lá, que ele era ignorado, né? praticamente invisibilizado Durante o dia ele acordava, ele entrava na fila, ele pegava o guarda-chuva E ele era o centro das atenções Então acho que isso me tocou bastante tipo, ele, Durante a, ele, de você ver uma, uma pessoa... É, invisibilizada, virando o centro das atenções e ganhando aplausos e sendo de todo dia ele criou essa rotina ali da instalação e ele foi o grande showman da do Dancing in the Rain. e isso foi uma foi bonito de ver como pequenas coisas mudam a relação dessa dinâmica social. Incrível Olha, obrigado demais. Foi ótima a conversa. Batemos aqui uma horinha de papo. Foi tranquilo para você? Foi de tranquilo. boa? Acho que o problema é o então tá público bom. físico. Muito obrigada. <risos> então tá bom, público. Eu acompanho o um museu é fora do museu há muito tempo. Eu vou continuar, Sim. porque eu acho que é importantíssimo e que muitas mais iniciativas assim ocupem o né, fora do museu. Perfeito. E vamos nos falando fora daqui, fora do museu e fora do fora do, do Instagram. Eu vou conversar com você um pouco via WhatsApp, porque eu acho que tem vários projetos seus que talvez a gente possa casar ideias aí e concretizar de alguma forma. É, mas a gente fala, chama daqui a pouco no WhatsApp e a gente conversa. Tá bom? Fechou. Obrigadão, obrigado. Obrigado por todo mundo. Beijão e até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.